Oi, caracóis de água doce e bactérias sulfurosas fototróficas 2. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Ivan do muito agradecido por acompanhar o canal. Estava querendo fazer um vídeo só, ficou longo demais. Né? Para variar, vamos cortar esse daqui. Vai dar dois vídeos, que agora já sei que, que vão dar dois vídeos. Ok, aí eu fui ver dessa vez né? e, e não, os caracóis não, não estavam lá. O que aconteceu com eles? E esse fundo rosado, essa fita rosada? Fundamentos de liminologia do professor Esteves. Eu encontrei lá essa camada rosada, bactérias fotossintetizantes de... Pera aí, o nome é complicado, eu volto. Bactérias sulfurosas fototróficas. O que é isso? Elas vão trabalhar em cima do enxofre. E por que fototrófica? Porque ela precisa de é, luz para poder atuar. É, são várias espécies de bactérias que vão trabalhar com isso. O que está acontecendo então no, no sistema? É, eu estou com hóspede na casa principal, hóspedes né? na casa principal, aumento da quantidade de uso de detergente, shampoo, sabões e tudo mais. Então, uma quantidade grande de enxofre chegando no sistema. Esse enxofre. É, ele chega e, e ele vai ser revolvido, ele começa a ser trabalhado por bactérias anaeróbias que vão quebrar esse enxofre e vão transformar isso tudo em sulfato, né, de compostos né, maiores vão liberar sulfato. E gás é, sulfídrico, o H2S, esse cheirinho de, de enxofre, que vai ficar na, na coluna d'água. Na hora que vem, a quantidade grande de afluente, como aqui é de baixo para cima, levanta isso tudo e dá aquele cheirinho meio de, de ovo podre que acontece quando a gente é, lava a roupa na, na máquina, que chega muita coisa ao mesmo tempo. Dois meses depois, acompanhando os nossos amiguinhos caramujos, eles já não estão por aqui. Encontrei a conchinha de um deles. Aqui que as formigas já estão devorando o pequenininho. Eu não encontro o caramujinho aqui. Por outro lado, uma coloração mais rosa aparece no fundo. E eu não sei o que é isso também. Tanta coisa para aprender ainda. Se alguém souber do que se trata como é que está acontecendo esse processo, me avisa por gentileza. Pesquisando um pouco, e a referência vai estar tá na, na descrição, essa coloração rosa pode ser de, de bactérias sulfurosas fototróficas. Então elas vão trabalhar em cima do enxofre, que está chegando, transformando o gás sulfídrico em, em sulfato. É muito legal acompanhar essas coisas, né? Bom, então o que, que é que, que deve estar tá acontecendo por ali? Está chegando, por conta de sabões, detergentes, shampoos, está chegando muito compostos com enxofre. Né? Esses produtos todos têm muito enxofre. E esse enxofre é trabalhado por bactérias anaeróbias e transformado em H2S. Esse H2S é ácido sulfídrico, ou gás sulfídrico. Essa diferença é ácido sulfídrico quando ele está em meio aquoso, mas ele pode vir para a atmosfera também e acaba virando gás sulfídrico, que dá esse cheirinho de, de ovo podre, que é um cheiro que a gente acompanha quando a máquina de lavar está tá funcionando, revolve isso tudo e, e esse gás vem para a superfície. Aliás, o gás ele é mais pesado do que o ar, então ele, ele tende a ficar mais baixo e a ficar diluído na água. Não, não importa. Mas é, esse composto de, de enxofre, o H2S, ele é muito tóxico. Pode ser que seja ele o responsável pelos caracuazinhos terem sumido. Não sei, vou acompanhar mais um tempo. Agora acontece que essas outras bactérias que estão ali no limite, entre a parte anaeróbia do sistema, do segundo filtro, e a parte aeróbia, onde estão as plantas e a coluninha d'água, que já tem mais o oxigênio, né? essas bactérias que ficam ali nesse limite, elas estão pegando o gás sulfídrico e transformando outra vez em sulfato e elas fazem isso na presença de luz, e elas dão essa coloração rosa, né? na verdade pode ir do, do vermelho ou púrpura, né? Aí, ah, que legal, né, eu estou com uma camiseta legal. Né? Até o, o, o vermelho, nesse caso aqui, uma coloração rosa, indicação então dessas bactérias que estão fazendo esse trabalho. E a gente já não tem ali agora presente aquela quantidade de algas fotossintetizantes que a gente viu há pouco tempo no vídeo anterior. Né? Aquelas algas foram substituídas por essa outra que está fazendo o trabalho de eliminação do excesso do enxofre nessa água. Ou pelo menos esse é o entendimento que eu estou tendo nesse momento. Tudo bem? Então... Por hoje é isso. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Chega junto no grupo lá pra gente trocar umas ideias, o grupo do WhatsApp, na descrição está no, nos links. Grande abraço e até a próxima!